E vamos pro dia 13 dessa viagem, dia 30 de novembro E hoje foi um dia punk de novo Foi dia de Terça Samurai, né, então começamos aí a nossa nova série de episódios Terça Samurai andando pelo Japão Foi muito engraçado porque acordei cedo e tal E fui gravar uns vídeos na hospedagem porque eu achei a hospedagem assim simplesmente incrível Incrível demais E aí, cara, minha internet babou E aí até o pessoal da hospedagem que me ajudou a, a resetar o aparelho enfim, a internet funcionou eu tava até correndo risco de eu cancelar o Terça Samurai Porque eu falei, como é que eu vou fazer live na rua sem internet? Mas no final das contas, deu tudo certo E o Terça Samurai andando por Nico rodou E a gente foi lá, né, e andou pela parte ali de Kino Gaon 100 Exploramos alguns destinos ali E é isso, muito bonito Aí eu voltei pra hospedagem Eu tinha deixado o computador na mesa assim Da hospedagem que nem a mesa que tem aqui Que tava sincronizando os arquivos E tipo assim, nível de segurança a mais, cara Tanto faz, sabe? fazer isso. Aí descei lá, fui lá, peguei minhas bolsas e segui em direção à Tobu World Square. Uma dica interessante da Tobu é que eles têm coin locker logo na entrada, né, isso é muito bom. E essa informação não tinha no site porque eu tava procurando exatamente isso pra deixar a mala no início do dia. É bom saber disso porque a estação da Tobu World Square não tem nada, né, então pra quem quiser, tivesse planejando botar a mala na estação, uma opção é botar na Tobu no, no próprio parque. Tem um mikudi temático, ó, francês, russo, coreano Não acredito, que bacana, espanhol Faltou português, né? Tailandês que bacana. Aí entrei, fui lá, conheci. Gente, muito legal mesmo. Pra eu que já visitei tem muitos dos destinos do Japão que tem lá. Você literalmente revivencia o local. E pra quem ainda não conheceu, ou até mesmo pros destinos que eu vi lá e que eu nunca tinha ido, é, é muito legal porque assim, te desperta o interesse em conhecer aqueles destinos, sabe? Então o Tubo para quem não sabe, é um mundo em miniatura. Eles têm diversos locais famosos do mundo. E locais que são patrimônios da Unesco também. É... É um parque bem bem bacana assim para você visitar e ver o um mundo em proporções diferentes. Então é bem bacana que te abre o olho para sobre como você vai explorar aquele destino quando você for. Vendo estampas, tá vendo? E é da cor da parte aqui, ó Se você sabe, ele Nihon, né? E é laranja, igual aqui, ó Nesse destino, tem bastante placa em inglês, mas os atendentes é difícil, assim, eles falam, mas é, é pouco. Então, saber nem que seja o básico do japonês já ajuda muita coisa mesmo, muita coisa, vocês não noção. Eu demorei mais ou menos umas, talvez, três horas explorando aquele destino. E aí, já vai outra dica. Quando eu saí de lá, eu vi uma placa dizendo assim que quem fosse pegar um, algum trem da Tobu Expresso tinha que reservar centro e como a estação da Tobu World Square não tem nada, nem atendente né? você tinha que reservar ali onde você tava, que era no parque então o próprio balcão do parque faz a reserva das passagens e aí eu fui lá e fiz a reserva ó, aí aqui ó, como não tem ninguém pra você comprar o passe aqui você tem que ir lá no Tobu World e comprar lá, foi onde eu comprei então a gente vai pegar Tobu World Square para Arashimai Mamiki Depois daqui Para Kassaflé E daqui A gente vai pegar Outro Para o Mia E aí eu saí de lá então peguei os, trens, os três trens até aqui em Saitama isso porque o, o passe né, do Nicopass ele cobre alguma parte, mas não tudo até teria como pegar um trem direto, mas eu ia ter que pagar uma tarifa muito alta então não compensava, já que eu tinha o Nicopass é bem confuso essa parte de o que é coberto pelo Nicopass ou não bem confuso mesmo então na dúvida, pede para o atendente, mostra o Nicopass e ele vai saber qual é o melhor trem para você então, por exemplo, eu estava... Planejando pegar um de 5,8, ele falou que aquele de 5,8 é como vem direto, ele é da JR, não é da Tumbo. que doideira. E então eu teria que pagar quase que a tarifa inteira sem descontar nada do passe. Ele falou: pega o de 3,35, porque esse de 3,35 você só vai precisar pagar a taxa de reserva do assento do trem expresso, que é o Kengo. Aí eu fui e peguei esse especial é Kengo. É um trem expresso, estilo, digamos assim, um protótipo de Shinkansen. Tá, não chega a ser um tão sem. Assim. Mas ele é bem antigo. Mas assim, nada demais, ele só é antigo mesmo. E aconteceu uma coisa que nunca me aconteceu antes: que foi quando eu fui descer numa estação, na estação que eu precisava descer, ele não abre todas as portas. E, e só acho que eu estava prestando atenção no aviso E ele falou assim, ah, nessa estação só abrem as portas do carro 2 e 5 Eu falei, hum? como assim? E aí eu fui para a porta 2 e 5 e, sei lá, nunca vi isso acontecer, foi a primeira vez Aí quando eu cheguei nessa estação, ficou outra dica, isso é muito importante Quando eu cheguei nessa estação, eu fui e troquei de plataforma para pegar o ônibus Urban Line Esse já é de OMIA, por isso não é coberto, em não é coberto pelo Nicopes que ele já está em outra província, Saitama. Só que como eu só troquei de plataforma, eu não validei meu IC Card nessa primeira estação que era Casubameiro, alguma coisa assim, não, não. Quando, ou seja, quando eu cheguei na estação de Amia, não não teria como eu passar o IC Card porque não, não tinha nenhuma nenhuma entrada validada como é que eu ia ter uma saída, né? Então eu fui direto no, no atendente né da, da estação e, e mostrei né a rota que eu estava fazendo e falei ó oh, desse aqui até, até essa estação eu tava usando o Nicopés, mas aí eu troquei e eu não passei o ice card Aí ele foi lá, pegou meu cartão, validou lá dentro e pronto, foi isso, eu saí Então, dica, dica, toda vez que isso acontecer, isso pode acontecer em vários locais, principalmente em cidade pequena Então, quando isso acontecer, vai direto no balcão Aí cheguei aqui em Umi essa hospedagem é do lado da estação, é dois minutos, é muito perto Dessa vez eu fico dois dias nessa hospedagem aqui, então amanhã... É dia de explorar Kawagoi, depois Titibu. Por último dia, eu exploro a própria região aqui de Omiya e já vou pra Narita Então, acompanho próximos dias, acompanho os stories pra ficar por dentro do que tá rolando aqui nessa viagem. Já, né?